Bai pesado, tudo tranquilo, de bom, só vem aqui para mais um vídeo, manos. E hoje trazendo um videozinho que tava meio animado pra trazer. Vou tá dando um rolezinho aqui hoje, pesada de M3S. Tração traseira, tá? Tração traseira. Olha essa belezinha, velho. link vai estar tá aí na descrição pra vocês baixarem. E mano, eu não andei com esse carro ainda, eu andei só com a versão 4x4 dele, né? Em vez de E mano, tô ansioso. Eu tinha a opção de pegar um pneu zon top, né, um e R888 E... andar correndo Mas eu falei assim, irmão, pegar só um pneu semi semislick né, que assim, vamos, vamos concordar que não é pouca coisa, né, pneu semi Mas para um carro de 700 cavalos de roda, que assim, esse carro não é original, né, 700 cavalos de roda Pneu semi não é grandes coisas, eu diria Para controlar ele Dá pra andar de boa, mas... Quero um pouquinho de emoção na minha vida Um entretenimento E mano, o Robesinho chutou aqui Não se esqueçam, o link da descrição aí Do Discord tem o meu servidor Se vocês quiserem jogar lá no meu servidor é, Tramontina Club é só entrar na descrição, tem o Discord, tudo que você precisa tá lá no Discord. Oh, ei, ei, ei! O oh, bracinho de dinossauro da miséria, viu? Começamos, velho. Ai, ai, ai! vamos ter... O bracinho de dinossauro tá falando mais alto, rodozinho com a mercedinha é da hora, velho traseiradinha carro grande, pouco espaço tudo que a gente gosta quer dizer, não montar nesse nível, né, que eu não tenho pra onde ir, não é, enfim. e nem quando chega no nível de traseiral ao ponto de eu não controlar, mas assim que negócio, esse? ao espaço tem espaço pra entrando veio timb turbo 4.0 muitos dinossauros mortos que estão abastecendo esse motor mentira é que é um jogo né, né mas Ué. Calma, seu calma. Ah, tem que separou ali, velho? Tá freando aí? Oi, oh, é legalzinho esse carro. O negócio que tá me estressando é o seguinte: minha música parou. Vou botar a música aqui de novo. Tem umas músicas do Spotify que fica indisponível. Aí o Spotify, em vez de pular a música, ele só para. Fica todo. Não tem, não, né? E? Olha, Zé. Mano, agora eu parei pra reparar nessas luzinhas de teto, mano. Os ledzinho do carro também. Será que eu é de cor? Pera aí. Eu abri a porta. Não é isso que eu queria não. Fecha a porta. Aí, obrigado. Vai tocar a outra porta aberta? Não, tá tudo certo Aqui de lado entra mais fácil, então se não tiver espaço, só dá uma jogadinha, e... Tinha que ser um preço mesmo, atrapalhar, né, Zé? Motoboy style. Mas tinha que ser um cavalo mesmo Assim quase atacou ali. Quase que não saiu, velho. Alguém deixa espaço pra mim, por favor. Ô oh, gente. ó. Ô Brils, eu não brinco nem não, sou. E hey, aí galera, alguém vai dar espaço pro vinizinho passar? A síndrome do bracinho de dinossauro. Ataca novamente. SBD. Síndrome do bracinho de dinossauro. Véio, o jeito que o torque desse carro vem, ele vem bastante de alta, de baixa vem um torque bom que é V8, mas ele não vem por ser turbo, né? ele não vem tanto de baixa, porém ele também não vai tão de alta, aí gente tipo, tem bastante torque pra jogar de lado, só que quando você já tá de lado, parece que ele sai de lado de novo, véio, é engraçado, Pega meio desprevenido. Ah não! Ô oh, vagabundo Mano, por que o poste? Ai ai, é a vida né? E lá vamos nós novamente Passamos a <risos> hum. parada eu tô passando do mesmo jeito Se lasse. Haha, <risos> moço Gostadinha hum. de leve, nada demais Nossa senhora O vídeo acabou quando eu bater agora, hein? Não vale Não tá valendo O jogo tá travando o CPU 100% É, né? beleza Voltei Voltamos Voltamos Hum É Mas é isso então Piazado Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Valeu e falou